Olá, meu nome é Fernanda e hoje nós vamos falar sobre toda a poesia de Leminski. Leminski, além de ser brasileiro, é curitibano, as obras já foram retratadas no blog Caçadora de Livros, mas hoje eu fiz esse vídeo justamente para mostrar todo o amor pelo primeiro livro do Clube do Livro Maranhão. Enquanto vocês estão olhando esse vídeo, provavelmente nós já fizemos um encontro, mas como o vídeo tem que ser curtinho, eu separei duas poesias muito fofinhas para vocês. Ler pelo não. Ler pelo não, quem dera. Em cada ausência sentir o cheiro forte do corpo que se foi. A coisa que se espera. Ler pelo não, além da letra. Ver, em cada rima vera. A prima pedra, onde a forma perdida procura seus etc. Desler, tresler, contraler. Elear-se nos ritmos da matéria. No fora, ver o dentro e no dentro fora. Navegar em direção às índias e descobrir a América. E por último, pra que cara feia, na vida ninguém paga a meia. Isso e muito mais você encontra nesse livro aqui. Até a próxima!